Depende, cada pessoa terá de ter o seu perfil analisado, por exemplo, se ela teve rendimentos, pois existe um limite de 10% do ano anterior ou da eleição para doar recursos financeiros, se ela não faz parte de uma fonte vedada, por exemplo, se não tem um taxista que possa querer doar para sua campanha. Não pode. Se por acaso ela for emprestar, ceder o uso de um bem para você, ela tem de ser a proprietária. Se for ceder gratuitamente um serviço, esse serviço tem de ser a sua atividade econômica na sua vida normal. Então, o perfil de cada doador tem de ser analisado. Inscreva-se no canal do YouTube Rita Gonçalves. Marque a notificação para que você receba sempre que tiver vídeo novo. E aproveite as dicas do Responde em um Minuto.